gelados artesanais de bola, se puder, optar por gelados embalados ajuda a evitar doenças transmitidas por más condições de preparação dos alimentos.